Eu sou Melissa Lorange e eu sou muito orgulhosa. Então, estamos no mês do Orgulho LGBT, na semana do Orgulho LGBT. E aí eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre orgulho e preconceito, bem Jane se entendeu? E não se preocupe que não é uma hiperproblematização a respeito disso. É uma leve problematização que vocês podem discordar a qualquer momento. Eu tenho um pequeno problema muito pessoal com a palavra orgulho. Porque uma pessoa orgulhosa pode ser algo bom ou não. Uh, claro que isso não muda o fato de que sim, eu tenho bastante orgulho em fazer parte da comunidade LGBT. Mas será que é o orgulho mesmo que a gente devia estar, tá, uh, sei lá, mostrando para as pessoas? Eu gosto muito, por exemplo, como o movimento negro organiza a sua data comemorativa. Porque é uma data do dia da consciência negra onde as pessoas têm consciência de sua posição negra, de sua história, de sua origem. E eu acho isso muito bonito. né? Eu, como pessoa branca, não posso falar disso com muita propriedade, mas eu prefiro a ideia de ter consciência do que ter necessariamente orgulho. Não que a gente tenha que ter vergonha, mas eu acho que falta pra gente um pouquinho de consciência e de autocrítica. E de análise sobre as nossas próprias identidades, entende? Mas tudo bem, eu fico com orgulho, tô o quê? completamente orgulhosa. Eu queria falar sobre preconceito. Por quê? Porque a gente organiza nossas militâncias em base no enfrentamento do preconceito. Isso está errado? Não, não está errado. Porque se não tivesse preconceito, não tivesse discriminação, se nós não tivéssemos nossos direitos civis tolhidos o tempo inteiro por causa de nossas identidades não cisgêneras ou não heterossexuais, a gente não estava precisando fazer data né? Falar sobre isso, fazer vídeo, enfrentar a homofobia, criminalizar a lesbo-bi, homo-transfobia. Vocês não estava nesse debate todo. Isso é muito importante, a gente ter a visão de que precisamos desconstruir os preconceitos e enfrentar os preconceitos. Mas eu tenho um outro problema muito pessoal também. Isso é um vídeo muito pessoal. Eu tenho um vídeo muito pessoal de que a gente organiza muito nessa data... De falar sobre como nós sofremos preconceito. Isso é importante? É. Mas eu acho que é mais do que isso. Porque na hora de falar o orgulho, todo mundo fala, ah, eu tenho muito orgulho. Mas aí, sei lá, bota a câmera na frente da pessoa e fala, fala sobre ser LGBT. E a pessoa começa a falar sobre como ela sofre preconceito, sobre como ela superou os preconceitos, para ser uma pessoa como ela é hoje. Isso é legal? É legal. Mas será que a gente tem que botar a nossa condição humana relacionada ao preconceito? Será que a gente, como LGBT, só vive orgulhoso porque enfrenta o preconceito e o tempo inteiro com medo do preconceito? Será que a gente não tem mais nada para oferecer e para vivenciar, a não ser as opressões que as pessoas fazem contra a gente? Porque se assim for, uma mulher negra, trans, lésbica, com algum tipo de deficiência, não faz mais nada na vida dela, a não ser viver na sua condição de oprimida. E nós somos mais do que as opressões que as pessoas fazem conosco. Nós somos mais do que as nossas condições de ir discriminados. Nós né? somos pessoas que têm muita coisa para contar e que têm muitas outras visões de mundo porque vivenciamos a nossa sexualidade de uma outra forma, ou vencemos nosso gênero de outra forma, ou nos relacionamos com a heteronormatividade de outra forma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu queria muito que nesse mês. Nessa semana, nesse momento, onde nós estamos, então, falando de orgulho LGBT, nós começássemos a pensar do que, que nós temos orgulho. E que não seja só de sobreviver a um mundo preconceituoso, certo? Que não seja só que nós estamos vivos num mundo que quer nos matar. Vou me repetir um pouco, mas não é possível que nós não tenhamos nada mais interessante para mostrar para o mundo, a não ser a nossa resistência ao mal que nos fazem. Tudo bem que esse mal não deixa de nos atravessar, né? todo mundo que é bicha, lésbica, travesti, bissexual, que dá na cara, bota a cara no sol, é pintosa, se monta, tá indo no mundo sem se esconder, sem ser discreta, sabe do medo constante que a gente tem de sofrer homotransfobia, bifobia num país que mata tanto da nossa comunidade. Todo mundo sabe disso, nós sabemos disso, as pessoas héteras sabem disso. A gente sabe disso. Mas que nos seja permitido, neste momento específico, que a gente está falando também das nossas existências, mostrar por que nós somos orgulhosos e felizes. O que é bom em ser LGBT? Porque eu não trocaria a minha condição de bicha por absolutamente nada. Eu agradeço todo dia, por ser uma bicha pintosa, desde a criancinha, porque isso me fez sair de situações que eu ia ser um heterossexual muito escroto criado por um outro heterossexual muito escroto. E o fato de ser uma bicha louca me afastou desse heterossexual muito escroto, né, que é meu progenitor, e me fez ser essa pessoa muito mais interessante. Então, tudo que eu não queria na minha vida era ser para não ser enquadrado. Nesse mecanismo terrível da masculinidade tóxica Que precisa ser o tempo inteiro Reforçado e reiterado na sociedade Eu sou muito contente De ser uma bicha louquíssima E é por isso que eu acho que Essas condições da né, gente de LGBT Faz que nós olhemos para o mundo com outros olhos Que não seja só o olho de medo De tomar porrada na rua Mas seja o um olho que vê as sexualidades E os gêneros de forma mais plural E que portanto deveriam ser Pessoas mais Sei lá fáceis de aceitar o diferente. O que não é verdade, que a quantidade bicha, discreta, heteronormativa, escrota que tem por aí é enorme. E eu não estou falando das pessoas que são discretas porque elas estão no armário porque tem medo de sair, porque a vida do céu, o mundo é muito cruel. Que essas pessoas eu entendo perfeitamente que não é fácil. Eu estou falando das pessoas que saem do armário e colaboram para a manutenção dessa cis-heteronormatividade como a única regra possível de existência. São as pessoas que negam totalmente as nossas lutas, as nossas pautas para se enquadrar num mundo que a odeia profundamente. Então, essas pessoas têm orgulho do que exatamente? Essa é a minha grande questão, né? Quem tem que estar tá aí fazendo as coisas acontecerem somos nós, as bichas muito pintados que trabalham na militância. Sim, esse é o nosso momento. E é por isso que eu queria dizer que é muito importante que existam paradas que as pessoas às vezes perguntam, mas Melissa, oh Melissa, na parada não uma putaria generalizada? Não é transformar a militância em festa? Não é um problema de desvirtuar o assunto de coisas sérias? Não, não é, porque estar vivo e entrar em festa é uma das coisas que nós LGBTs fazemos melhor, não é mesmo? A gente dita a moda, a gente dita as regras de meme, então, Se fossem as bichas, o mundo ia ser um saco. Então, pra gente não deixar o mundo ser um saco, a gente vai pra rua e vai fazer festa, sim. Vai mostrar que tá vivo, sim. Vai comemorar isso, sim. E isto é um ato político, sim. E se as pessoas ficam incomodadas que tem sexo e pegação e sair da norma, de comportamento heterossexual, moral, ético, cristão, eu quero que se explique implodar e meu peito de algodão cresça. Eu quero que essas pessoas saiam de pé de mim, porque é sobre isso, é sobre mostrar que existem outras formas de viver e de ver o corpo, a sexualidade, a alegria, a manifestação cultural que não é esse padrão hétero. Então assim, eu sei que muita gente já falou sobre isso em vários vídeos, e eu tenho bastante orgulho sim de fazer parte da comunidade LGBT, mas da comunidade que põe a cara tapa, tá bom? Eu não tô dizendo que você tem que dar pinta, eu tô dizendo que você não precisa esconder pras pessoas, que você gosta de quem dá pinta, de que essas pessoas são seus irmãos. Você não tem vergonha, entendeu? Daquela bicha pintosa, por mais que você não seja essa bicha pintosa, você reconhecer que aquele é lindo. Se a gente está comemorando um mês de orgulho LGBT é porque uma pessoa que não era absolutamente nada daquilo que a sociedade esperava dela, ou seja, uma mulher trans negra, drag queen, jogou uma pedra em policiais. E a gente nunca, jamais pode esquecer de uma coisa dessas e nunca, jamais deve deixar de comemorar e de agradecer a essas pessoas que estão mais a margem da sociedade que nós. Então você, discreta, super masculina, que renega os seus outros LGBTs, você não tem que ter orgulho de nada, você tem que ter vergonha. Nossa existência não são só os preconceitos que a gente sofre, nós não somos só a nossa história, nós somos o legado de várias outras LGBTs que vieram antes da gente. É pra gente festejar sim, é pra gente discutir vida pública sim, e direitos civis sim, é pra falar de preconceito também, mas principalmente é pra falar sobre como nós somos felizes, estamos vivos e não vamos a lugar nenhum. Era só isso que eu tinha pra dizer, eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Comemore com os LGBTs da sua cidade, se orgulhe bastante, tenha bastante consciência. E até a próxima! Obrigada! Esse pós-crédito é para você Que acabou de acordar Depois de participar da Parada LGBT de São Paulo Está num lugar completamente desconhecido Recebeu a notificação do meu vídeo Pensou Eu não sei nem quem sou eu Vou dar play nisso aqui Você é uma pessoa maravilhosa Você não está errada Parabéns Eu estou inclusive morrendo de inveja de você Acerta, bicho.